Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin, que está aqui agora na casa dos 39.900 dólares. O Bitcoin corrigiu bastante, a gente está numa região interessante aqui, com bons suportes, eu vou comentar para vocês no vídeo de hoje, mas tem ressalvas, a gente vai dar uma olhada em tudo isso, então bora lá! Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Antes de mais nada, não se esqueça: se você acompanha o canal há mais tempo, deixa aquele like para apoiar. Muito importante mesmo. Também comente aí abaixo o que você está achando das análises. Para mim, o feedback de vocês é muito importante. O que você está achando do mercado? Será que a gente vai perder essas regiões 39? Para onde a gente vai com o Bitcoin? Quero muito ouvir a opinião de vocês também aí, tá? Comentem. E também participe aqui dos grupos aí do Telegram canal de alerta também, tá, pessoal? Tem o meu grupo aqui, são mais de 10 mil membros, tá? Então é um grupo que a gente tenta manter muito saudável e bem bacana mesmo, tá? O pessoal trocando ideias sobre uh, projetos, sobre o Bitcoin. Então, é muito legal mesmo se trocarem uh, ideias com outras pessoas que estão nesse mercado. E também tem o um Orca Sinais, que é o grupo uh, que eu estou com o Daniel e também com o Jonas, tá? Muito bacana. A gente posta análise de altcoins aí Uh, você pode acompanhar, é né, um grupo de sinais nosso aí que tá dando tá muito sucesso, pessoal. A gente tá com resultados bem bacanas nos últimos meses aí. Então, eu conselho vocês participarem aí, conhecerem, né? Porque as oportunidades, melhores oportunidades de altcoins vão estar tá aqui com certeza, tá bom? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin que tá numa região de suporte importante, tá? Então, assim, ó, a gente tem esse canal aqui uh, azul, tá? Essa região aqui no diário, tá? É um canal importante. Também a gente tem um suporte dessa linha amarela que vem lá de trás. Eu comentei para vocês, inclusive, nos meus vídeos aqui uh, né, no passado, que essa linha aqui é importante, né, a gente acabou uh, né, no suporte, virou uma resistência por bastante tempo a gente, aqui, depois a gente rompeu para cima dessa linha, e agora a gente está indo testar de novo essa linha aqui, tá, galera? Então, a gente tem duas linhas aqui fazendo confluência, suporte, tá, é, nessa região aqui com o VPR também dando suporte e ainda de quebra galera a gente tem o CPR mensal aqui o S1 tá que tá na região dos 39 mil dólares tá o S1 do CPR mensal que é um suporte também que eu considero importante tá o preço aqui testar essa região é importantíssimo infelizmente a gente não segurou aqui nessas linhas centrais né eu acabei tomando um stop aqui nessa região comentei para vocês na última análise né mas para mim essa região dos 39 aqui até a região dos do 5500, até a região dos 39 a gente tem a oportunidade aqui tá pessoal ah, para Bitcoin, né? Mas eu vou comentar para vocês aqui outras, uh, né? Olhando os investimentos de criação que a gente pode dar umas bliscadas mais abaixo aí, tá? É, mas o nível mais importante que a gente uh, não pode perder aqui, galera, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: ó, se a gente puxar o gráfico de 4 horas aqui, mostrar para vocês, ó, essa linha azul, eu, no 4 horas eu altero aqui para ficar um pouco mais. É fácil de ver, né? A gente tem aqui, então, um canal bem desenhadinho, bem uh, muito bem desenhado aqui para o Bitcoin, inclusive, no 4 horas. Então, se a gente puxar esse canalzinho aqui, ó, tá? Tem um canal certinho aqui para o Bitcoin no 4 horas, tá? Então, a gente poderia testar essas regiões aqui abaixo, ó. Uh, próxima aqui dos 37 mil dólares, tá? Então, pra mim, aqui, se o Bitcoin vir pegar essas regiões aqui, pode ser a melhor oportunidade pra gente, inclusive a melhor oportunidade do ano, tá, galera? Então, na minha opinião aí, quanto mais o preço for corrigindo aqui, liquidando longs, a gente tem que se posicionar aqui, tá? Para mim, tudo isso aqui é região de, de oportunidade de compra, tá? Isso, assim, que tem que enxergar aqui. Obviamente, se a gente perder os 37, aí, perder os... né, dando uma margem de 2%, mais ou menos, aí, né? A gente vai ter que estopar, tá, galera? Então, na minha opinião, se a gente perder os 37 mil aí... Uh... Uh, 37.500 aí, por aí, por aí, pessoal, tá? Desculpa, 36.500, né? Uh, dando uma margenzinha aí de 2%, tem que calcular certinho, tá? Uh, a gente, gente calculou quando eu boto meu stop ali, a gente tem que daí estopar a operação, tá? Mas pra mim toda essa região aqui vai ser a oportunidade de compra, tá? E acredito que o Bitcoin possa pegar sim, tá? Fazer, dar umas beliscadas abaixo aí até essa região do 37. Uh, Por que, galera, tá? Alguns motivos que eu vou comentar pra vocês aí, tá? É, primeiro, galera, assim, ó, um motivo que tá me preocupando aqui. A gente não tem, né? Vamos puxar até o diário, fica mais fácil a gente ver. Tá, a gente não tem ainda um volume para caracterizar aí um fundo para o Bitcoin, tá? Então, para mim, eu gostaria de ver mais volume entrando, tá? Aqui, por exemplo, aqui nessa região, a gente teve volume entrando, né? Que também, volume entrando nessa região aqui também, volume entrou, ó. e aqui nessa região, a gente não tem volume entrando, tá? Eu precisaria mais volume aqui para a gente poder acreditar que a gente for formar um fundo para o Bitcoin, tá? Esse é o primeiro fator aí que me deixa é, preocupado, né? Para a gente não ficar tão posicionado aí ainda. A gente pode sim buscar regiões uh, mais abaixo. Tá, a gente tem a, a, a dominância do Bitcoin está caindo, né? Então, pasme aí, a dominância continua caindo com o Bitcoin numa região perigosa aí, né? As pessoas estão aí se posicionando em Hotcoins. Então, esse aqui é um, é um problema, tá, galera? E também a gente tem um indicador de sentimento aqui, eu puxar até o 4 horas a gente dar uma olhada, a gente tá aqui com as sardinhas comprando, o long short ratio subindo aqui, ó, numa tendência de alta forte, né? Com o open subiu também bastante, né? Subiu aqui, mas agora deu uma corridinha mas não tanto assim, né? Ah, e também, galera, aqui, ó, a gente tem liquidações aqui que não foram tão interessantes assim como a gente viu pros shorts, tá? Então, a gente liquidou aqui, quando o Bitcoin foi buscar a região dos 48 mil dólares, a gente liquidou muito short, né? E agora aqui no, nos longs a gente não liquidou tanto assim, a gente liquidou aqui cerca de né, 30 milhões de dólares aqui, conta lá 60 praticamente. Então, teve quase o dobro aqui, né, de liquidações de shorts, né, em relação às liquidações atuais agora aqui dos longs. Então, tem, na minha opinião, espaço sim para o Bitcoin aí é, dar uma, uma corrigida a mais, tá? Botar mais medo no mercado. A gente já está em extremo medo, tá? Então, assim... É, tem que ir uh, né, fazendo compra sobre Bitcoin, né, na minha opinião, não dá para a gente esperar aí, pessoal, tá, o preço subir para ir comprando, vamos, à medida que o preço vai corrigindo até a região 57, vale a pena a gente fazer compra assim, quando está todo mundo com medo esse é o momento da gente comprar, tá? É o que eu estou fazendo aqui agora, mas uh, tem que estar tá ciente aí que a gente tem todos esses todo esse riscos com... Riscos que eu comentei para vocês, tá? Dominância baixa, não tem volume, os sentimentos de tão, tão ruins aí, tá? Mas a gente está em regiões aqui, corrigimos bastante, a gente corrigiu quanto aqui até agora? Deixa eu dar uma olhadinha desse topo aqui. A gente corrigiu cerca aí de 17%, tá, galera? Se a gente corrigir até os 37%, aqui já daria 22% de correção, né? Então na minha opinião, quanto mais o preço corrigir aqui, vale a pena a gente se posicionar, tá? Só tem que avaliar a região dos 37, que realmente pode uh, né, ser uma região pra gente que se a gente perder, daí a coisa ficaria feia pro Bitcoin aí, tá galera? Então, é basicamente que eu tô olhando pro Bitcoin aqui agora, né, em relação a, no curto prazo, tá? Lembrando aqui, só para mostrar pra vocês um update em relação a esses níveis de liquidação, no High Block aqui, para BitMEX a gente tem, então, uh, pontos de liquidação forte até essa região dos 38 mil e aqui, 38.900, tá galera? 38.800, a gente tem liquidação aqui de longa aqui no curto prazo também, tá? Esse aqui é um gráfico mais de longo prazo da BitMEX, tá? E a gente acabou formando aqui, inclusive, mais pontos de liquidação abaixo, mas não estou não aqui botando muita fé nisso, tá? Então, até a região dos 37 aqui, a gente tem bastante, 37.400, a gente tem bastante uh, níveis aqui de liquidação, Tá? O preço poderia buscar, né? Uh, olhando aqui mais longo prazo na BitMEX, que é uma corretora que está com menos volume que a Binance, aí, bem, bem menos mesmo, né? Uh, na Binance, falando da Binance aqui no curto prazo, a gente tem mais liquidação acima, tá? Então, até a região aqui do direito, a região dos 41.800 41. aí, próximo, a gente teria uh, bons níveis uh, de liquidação para o Bitcoin, tá? Então, tem que ficar ciente também que a gente pode, se a gente subir aqui, seria para liquidar esse pessoal que está shortando, né? Na, na Binance, então o preço faz isso aí, né? Ele vai subir, liquida para continuar caindo, então, esse é um ponto uh, importante. Daí tem que acompanhar a região de, de 618 lá de Fibonacci, né? Que é uma região importantíssima. Uh, e também, galera, só comentar isso aqui também que eu acho importante. Ó, olhando aqui o trimestre, a gente está em relação à distribuição de longs aqui, global longs aqui, né? A gente está numa região extremamente elevada, tá? Então, significa que o mercado está. Uh, as posições de longas aí estão tá, tão muito grandes, né? Tem, o mercado está a maioria em long nesse momento, tá? Então inclusive top traders aqui também, tá? Então isso leva aqui pra mim bastante risco no mercado, junto com tudo que eu já comentei, pra mim mostra que o mercado, o Bitcoin pode sim corrigir aí até a região dos 37 mil dólares, tá? É, só que a gente não pode ficar simplesmente esperando que o Bitcoin vai fazer isso, tá galera? Na minha opinião, se a gente tiver a oportunidade sim aí da, do Bitcoin corrigindo mais aqui agora, né? Eu vou tentar comprando à medida que esses que longs forem liquidados, tá? O preço caindo aqui, a gente tem que comprar, na minha opinião, a gente tá em extremo medo aí, tá? Então... Uh, na minha opinião, até a região 37 pode ser uma região uh, interessante de fazer compras aí, mas não dá para esperar o preço chegar no 37, não, tá, galera? Na minha opinião, tem que se posicionar aos pouquinhos aí, tá? Apesar dos, do que eu comentei para vocês, indicador indicadores de sentimento, nível de liquidação. Eu acho que vale a pena sim a gente ir se posicionando. Tá? porque a gente pode sim o preço subindo esses indicadores e melhorando também tá? então na minha opinião é, é, é o que você tem que fazer, não dá para simplesmente ficar 100% vendido esperando os tá não façam isso pelo amor de Deus tá? a gente tem que ir uh, né, balanceando aí nosso risco né, com nossa, nossas posições mas era com risco e oportunidade de retorno tá? e na minha opinião a gente está sim em regiões de suportes interessantes tá? a gente está em, em regiões de compra na minha opinião por Bitcoin tá? até a região de vão ser regiões de compra na minha opinião. Tá bom, galera? O um, que mais tem que comentar para vocês? Um outro ponto importante que, que vale a pena vocês ficarem de olho é também ah, na SP500, tá, galera? Só mostrar para vocês aqui a SP500, que corrigiu aqui até a região de 50% de retração Fibonacci. Né? Isso aqui, para mim, é uma, uma correção já considero boa, tá? 50% de retração já é uma correção boa para a SP500. Tá? E o índice do dólar aqui também, ó, se a gente puxar, o índice do dólar está aqui agora fazendo uma derivazinha, tá, galera? A gente está subindo aqui, com fazendo fundos aqui ascendentes para o índice do dólar, ó, enquanto aqui o RSI está fazendo fundos descendentes aqui, tá? Então, isso aqui, para mim, é, né, leva aí o o índice dólar está próximo de uma correção, tá bom? E com o índice dólar corrigindo, a sp pode voltar a subir mais um pouco e pode levar também o Bitcoin junto, tá bom? Então esse é um ponto que a gente tem que... Não dá para ficar 100% vendido aí, né? Esperando que um crash no Bitcoin está abaixo, para os 37, enfim, para comprar tudo lá no 37, porque realmente a, tem outras forças aí. Para mim, também a sp aí, mercados tradicionais, é, também jogam junto aí com o Bitcoin, a gente tem que ficar de olho. Tá bom, galera? Então, acho que é isso que eu tenho pra vocês aí aqui agora, tá? A minha estratégia... Vamos olhar aqui só o um curto prazo pra fechar o vídeo, então. A minha estratégia, Vou puxar puxar o de uma hora, ó. A minha estratégia aqui, então, é o seguinte, ó. Uh, se a gente perder essas, essas regiões aqui, galera, tá? Uh, aqui nessa região, aqui não vou estar tá comprando e vendendo, tá? Na minha opinião, se a gente buscar aqui essas regiões 39.000, 39.200 de novo, a gente pode fazer compras, né? Tentar fazer compras aqui. Uh, e, pessoal, eu tô só interessado em comprar aqui nessas regiões, tá? Aqui só compra aqui para mim. Por mais que o Bitcoin corrigindo aqui, eu vou fazer compras até a região dos 37 mil dólares. Para mim é a oportunidade. Né? Se o Bitcoin romper aqui agora, na verdade, para cima aqui, galera, ó, eu vou estar... Tá... É, interessado em fazer venda aqui, na verdade, nessas regiões aqui, ó. puxando esse Fibonacci aqui, desse topo fundo, ó. região dos 40, uh, próximos 42 mil dólares. tá? Seria regiões interessantes para a gente fazer short aqui, venda nessa região. tá? Se o Bitcoin dessa subida para liquidar o pessoal da Binance no curto prazo, conforme eu mostrei para vocês, né? seria uma oportunidade de de... Uh... É, de venda né que a gente comprou comprar aqui embaixo pessoal quando a gente vai liquidando esses shorts a gente vai vendendo aí assim a gente vai conseguindo aí né botar lucro no bolso beleza galera então é isso que eu tenho para vocês aí espero que vocês tenham gostado uh, do vídeo tá se eu tiver algum update para vocês aí eu comento no grupo telegram hoje aí tá bom e a gente se vê aí amanhã para mais uma análise um abraço galera valeu